Seis, sete, seis, sete, seis, sete, é um ritmo especial, é uma ordem especial. Seis dias a trabalhar, um dia a olhar para o Senhor em espírito e verdade. Aqui é vos perante o Senhor, calai-vos perante o Senhor. Quando temos seis, seis, seis, é trabalhar trabalhar, trabalhar, trabalhar, trabalhar, trabalhar, trabalhar, não há um bocadinho para o Senhor, não há um bocadinho para o Espírito, é tudo na carne. Mesmo quando estamos a divertir-nos e mesmo, mesmo quando pensamos que estamos a descansar, na verdade estamos a trabalhar, porque este descanso significa olhar, por o foco no Senhor. O 777 é maravilhoso, é talvez, talvez, uma metáfora para a mente de Cristo. A mente de Cristo é, parece que estamos a andar no mundo, mas estamos a olhar para o Senhor Deus Pai, a amar em espírito e verdade. Parece que estamos a andar, mas estamos parados no Senhor. Parece que estamos a fazer tudo no mundo, mas só estamos a fazer tudo em espírito e verdade. Porquê? Porque temos o foco, temos a ligação do amar a Deus sobre todas as coisas. A paz que Cristo deixou para nós, temos que entender isto.